Bora fazer o evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem for adquirir o Overclock, utilize meu cupom que tá na descrição também. Hoje a gente vai pegar o Porsche Hashtag 70 e o New EP9, dois carros raríssimos. A loja do Forza Tom tá cansada, tá? Esses carros aqui não são... Ah, esse aqui até que é bom pra rali, né? Bora fazer esse radar de velocidade. Temos que passar aqui a 346 km por hora. Manos, esse aqui é o Koenigsegg Jesko, tá? A configuração de tonagem dele tá compartilhada. Deu 404 km por hora. Minha Gamertag tá aparecendo na tela aí. Agora uma área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 289. Vamos lá, essa aqui é a Lamborghini. Como é que é o nome dela, gente? Meu Deus, sexto elemento, edição força, tá? Ih, rapaz, eu acho que ela... Ah, aqui ela vai acelerar, aqui ela acelera, 289, 292, tá? Pega qualquer carro que tem uma velocidade boa e bastante manobra, tá? Essa aqui tá compartilhada. E não esquece de entrar no mapa, aperta o botão RB, clique em todos e só coloca esses eventos laranja aqui, porque só vai aparecer os desafios dos eventos sazonais para você não se perder no mapa. Temos um desbravador. Tem que chegar em menos de 20 segundos ali. Mano, esse Jeep aqui, ele é classe S1. Eu acredito que não precisa ser necessariamente um classe S2, tá? Mas tem um running RS200. Mas esse carro aqui, em menos de 20 segundos, ele consegue fazer isso aqui de boa. A tonagem dele tá compartilhada também. Minha Tag tá aparecendo na tela. Vamos fazer agora essa corrida, Classe B. Vamos entrar nesse evento classe B. Olha só, são três corridas, tá? Melhor carro aqui é o Alumicraft. Tá compartilhada a tunagem. Bora lá focar na corrida aqui, ó. Vamos lá, meu brother. Tá compartilhada a tunagem desse carro aqui, tá? Ele é melhor do que aquele outro ali pequenininho. Que parece um Ariel Nômade. Porque esse aqui tem como fazer ele AWD. Só que dá pra ver que o nível tá alto, né? O nível de dificuldade Porque os drivatases Os drivatases foram embora, né? Mano, e o trailer do, do filme lá do Gran Turismo O que, que vocês acharam? Eu curti, hein? Ué, o carro caiu e parou O carro caiu e parou Será que a suspensão tá muito... Mas também tá pular 300, de altura, né? Eu gostei do trailer do filme do Gran Turismo, viu? Achei muito legal. Eu acho que vai ser melhor do que o filme do Need for Speed. Que eu achei legal também o filme do Need for Speed. Teve uma, uma pegada legal, mas não foi nada muito surpreendente, né? Eu gostei do que eu vi. E é baseado, é, baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Eita, olha esse carrinho aí, ó. Eu tenho um desse aí, é tração traseira. Só que eu, eu prefiro esse aqui. Esse aqui tem mais estabilidade. Vai ser da hora o filme, ainda bem que vai ser dublado, né? Eu achei que ia ser é legendado. O, o Fórmula 1, o novo, ele não tá. Ele não é dublado. Você pira? Eu acho que é um dos. Assim, a gente teve outros Fórmula 1 aí, dos antigos, que é, não, não foram dublados, né? Mas esse, é, em pleno 2023, não tá dublado. O que é isso, EA Games? E tá na casa dos 300 e poucos reais, tá? Vazou aí imagens do preço, depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu achei palhaçada. E outra curiosidade interessante é que o Fórmula 1 2021 não acha na Steam e nem na própria loja da EA. Eu fui pesquisar hoje o preço e não acha. Eu só achei o Fórmula 1 2021 na Ineba, com a promoção lá de... acho que era 240. Esse Fórmula 1 é caro porque o modo de história dele é bom. Eu queria fazer o um modo história dele e levar pro canal do YouTube Só que eu não tenho esse jogo no PC Vamos fazer a corrida de rali? Classe B A imagem do campeonato classe B Tem três corridas, beleza? Tem três configurações de tunagens compartilhadas aqui, tá? Que pneu é esse, cara, que eu peguei? Deixa eu ver Esse pneu não é de rali, mano Ô oh, louco, Pupete. O pet falou com o Mu que é cansado. Vamos lá, tomara que não tenha terra. Toma... Vai ter terra, né? Corrida de rally? Lógico que vai ter. Eu deveria ter pego o Lancer, né, velho? Eu deveria ter pego o Lancer, mas não dá nada não. Pelo menos esse carro aqui tem aderência, né? Né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pelo menos aqui ele tá andando bem, tá? Já tá em segundo lugar. Já tá em segundo Já Vamos passar aqui o primeirão aqui. Sem tomar X. Sem tomar X. E o Forza Motorsport, hein, gente? Vai ser anunciado aí... É... Quando é dia 11, né? Dia 11 de junho. Vamos ter o anúncio aí. A gameplay mostrando realmente... Como que vai ser o novo Forza Motorsport. E... Eu acho que vai ser lançado em novembro, hein? Quando é que vocês acham que vai ser lançado? Ó, oh, o Johnny virou sub aí. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado pelo sub aí ajudando a gente aqui na Twitch. Valeu. Um abraço. O, o, o Johnny tá falando que minha testa tem Ray Tracing. É por causa da luz... E o calor que faz aqui em Goiânia Aí complica Mas voltando ao Forza 7 Eu acho que ele O Forza 8 né Que vai ser chamado só de motor Sport Eu acho que ele vai ser lançado em novembro Porque o Horizon O Horizon 4, é 5 Eu pesquisei né E ele foi Anunciado no mês de junho Nesse mesmo evento que vai ter pra gente aí Junho de 2021 Se eu não me engano, foi 2021 E ele foi lançado em novembro, cara Nossa Que intervalo gigante, né? Mano, quatro meses Nossa, esse Forza tem que vir perfeito, né? Porque quatro meses, fora os cinco anos que ele ficou sem lançar esse jogo aí tem que vir maravilhoso. É assim, com certeza vai vir com erro. Muita gente vai fazer glitch para ganhar dinheiro, né? Vamos fazer agora a corrida de rua? a ah, classe S. Olha a capa do evento, tá? Tem uma, duas, três corridas, tá? Não pode fazer outras. Bora lá fazer esse evento aqui, ó. E não assistir ainda o filme Ford S Ferrari. E eu quero assistir depois, eu quero assistir o filme do Gran Turismo também. Parece que vai ser top, hein? Agora o Forza Horizon tem que fazer o um filme dele, né? Eu acho que seria interessante fazer um festival com a pegada do primeiro filme e tal. Botar um, umas cenas bacanas com a, com a Ferrari. Tem que ver se a Ferrari libera também o carro, né? Que Ferrari é enjoada. Agora o Gran Turismo só tem carro louco, hein, velho? Nossa, tomara que seja um, um bom filme Pra, por exemplo, chegar o Gran Turismo 2 Imagina O filme ou oh, ia ser top, hein? Tô muito empolgado com Com esse Gran Turismo aí Agora, o que eu, eu tô preocupado é com Com a quantidade de jogo de corrida que vai lançar esse ano, velho Meu amigo Não, aquele... Como é que é o nome? Lego Aquele jogo da Lego, que é da Lego 2K, né? Mano, tá é, 700 reais o jogo. Você tá maluco, velho? A versão de entrada, se eu não me engano, é, é 400 reais. Versão de entrada. Uma, eu achei um absurdo. Essa 2K aí, ela é mais mercenária do que a... A EA, ué. Aí eu, eu vi o pessoal comentando que os jogos de basquete também é um absurdo o preço Eu, eu achava que era só a EA que era mercenário. mercenária Agora essa 2K aí, ela tirou onda com esse jogo da Lego aí Vamos ver como é que vai ser o preço do test drive, né? Test drive que não... Num... É, é, Lego É, é Lego 2K não, eu não tenho isso não, Rodrigues. É, rapaz, o pessoal da live aqui é só zoeira, né? Esse Lego aí eu não vou querer. Esse Lego aí eu não vou querer mesmo. Agora, um jogo que eu não gostei, velho, foi o jogo da, da Hot Wheels. Não, não gostei não. Vocês gostaram do, do jogo da Hot Wheels? Eu não, não gostei não, velho. Sinceramente, hein? Eu prefiro a expansão do, do Horizon A do 3 e a do 5 Prefiro as expansões Do que o Esse, esse jogo aí O próprio jogo da Hot Wheels Não gostei não Temos aqui um desafio de foto. Fotografa o Toyota Supra GR em San Juan. É bem aqui, gente. Ó, perto dessa corrida que tem aqui. Tá vendo? San Juan. É só tirar a foto perto da igreja. Temos aqui um desafio colecionável. Bata em 10 capacetes de pinata. Mano, aqui perto do avião tem um na minha frente. Aperta o botão Start vai em Online. Depois vai para o modo Solo. Você vai bater nele, aí você aperta o retroceder Bate nele de novo, aperta o retroceder Você vai fazer isso aqui até aparecer a mensagem que concluiu Bora entrar no evento online Cara, tem esses carros aqui, ó, pra você fazer Tá compartilhada a tunagem de todos, tá? Eu vou com esse Nissan aqui Bora lá, ó, vamos fazer essa corrida aqui Olha, tá misto, hein, a corrida tem Porsche aqui, carro da é um monte de carro diferente. Já vou entrar por aqui porque eu sei que a galera vai vir com meteoro de Pegasus para entrar na curva, né? Esse carro aqui é bom, tá? Esse carinho aqui é bom. Quando eu chegar ali no primeiro lugar, né? Se eu chegar, eu vou... Ah, não, mas a galera tá vindo, ó. Vou ter que se... chegar no segundo lugar aqui, vou ter que segurar ele, hein? Vou ter que segurar ele aqui, é um Jaguar. Esse Jaguar dá pra pôr na classe A? Ô, oh, louco. Nossa, mano. Sabia que esse Jaguar dava pra pôr na classe A, não? Deixa eu segurar ele aqui. É, tamo ganhando, tamo ganhando. Vambora. Vambora, vambora. mano. Cadê o pessoal? Cadê Ah, já tô... Ih, nós estamos ganhando muito. Mil pontos a mais. Vamos embora. Tá de boa, tá de boa. Precisa segurar, né? Esse carrinho aqui é bom, velho. Modo online classe A também é... É massa demais, velho. Muito bom, viu? Antônia tá aqui em segundo lugar. Ué, o feminino de boot é o quê? Bota? Bota. Ela é uma bota, tá aqui atrás de mim 64% da corrida já foi 90 FPS Eu acho que o Forza não tem aquelas, Aquele monte de cidades Aquelas coisas loucas que tem no Horizon 3 Por causa do... É um bot fêmea, né? Por causa do... Do FPS, cara Nos consoles No PC aqui, tá 90, velho Caiu muito FPS você tá é doido, irmão Imagina aquelas cidades lá Que tem no Horizon 3 Cheio de De, de ray tracing Fumaça, chuva Poeira Ixi o, o Xbox ia passar mal Porque eu pensei aqui, ó Melhorou o FPS agora Que eu comecei a sair Da cidade Entrou de novo e caiu, ó se dá uma queda braba Nossa, o Série S é braba Aquele, aquele videogame nossa, Série S, ele é muito bom, cara. Saudades. Bora fazer agora o Forza Tom. Obtém e um Corvette Z06 2015. Olha ele aí, ó. O brabo, o brabo. 2015, hein? A gente tem que ganhar duas estrelas na área de velocidade Lassilica. Essa aqui é a área de velocidade Lassilica. Se a gente entrar com a média de 144, já ganha. Quer ver tá me mandando para o lado errado e, o Forza sempre ou oh, milagre mandou para lado certo Bora lá bora lá tá na média de 180 190 a média tá boa ó. só tá aumentando só tá aumentando 200 muito bom tá tá compartilhada a tunagem do Corvette agora a gente tem que marcar uma pontuação de 15 mil só de habilidades tá Mano, aqui em Baja, nesse lugar aqui, é muito bom pra fazer pontos, tá? Se você quiser, você pode entrar em carros, maestria de carro. E aqui você pode desbloquear as maestrias pra facilitar a sua vida. Olha, aqui tem um monte de coisa pra você quebrar, saltitar e pular, beleza? Eu já completei minha pontuação ali, ó. É só esperar acabar o tempo pra contar os pontos. Agora a gente tem que vencer um evento de corrida de estrada. Mano, esse circuito de Chihuahua é muito bom Porque ele é muito pequeno Entra no evento, solo, criar projeto A categoria Muscle Car Ele tá na classe S1 Vai em configuração, coloca nível turista Uma volta, manhã limpo Classe S1, confirmar Publica e entra no evento Agora é só você dar uma volta Nessa pista aqui e pronto, você vai vencer o campeonato com apenas uma volta Vamos lá, meu brother Bora Corvetão, Corvetão Olha, ficou até bom pra circuito, hein Será que ele vai virar quanto aqui nessa pista? Gostei, gostei do, do, do Corvette Só tem manobra, né, velho? Infelizmente esse carro aqui, ele chegou pra gente muito nerfado Coloquei até uma roda diferenciada nele Mas é um carro que dá pra, dá pra ir pro modo campanha, né? Dá para fazer modo campanha com ele Esse carro aqui teria que virar na segunda volta aqui Tinha que virar na casa de 50 para pelo menos arriscar em uma corrida de circuito Mas eu acho que a aceleração dele é muito cansada É uma pena, né? No Horizon 4 esse carro aqui Ele anda até bem, né? Ele tem um desempenho até interessante Aqui deveria ter carro PO, né? Lá no Horizon 4 tem carro PO e aqui não tem Terminamos o Forza Tom. terminamos o evento sazonal, lembrando todas as configurações de tonais estão compartilhadas, se você é novo no canal, olha a lista de dicas na descrição, quem for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição para você ajudar o canal, beleza?